Já estamos com nosso rastreador de tendências aberto, é aqui onde fazemos nossas análises sobre as dezenas. Lembrando que se você ainda não tem esse sistema que monta jogos prontos para você jogar, clique no primeiro link da descrição desse vídeo e garanta seu acesso. Então pessoal, sem enrolação, vamos para a primeira linha do nosso jogo, da dezena 01, a dezena 05. Vamos começar nosso jogo apostando nas dezenas 01, 03 e 05. A dezena 01 e 03 devem retornar, pois não costumam ficar tanto tempo de fora dos jogos. E a dezena 05 vendeu uma pequena sequência e pode seguir sendo sorteada. Deixamos de fora então as dezenas 02 e 04. Se pegarmos os últimos 10 jogos, vemos que a dezena 02 nunca foi uma dezena muito frequente, então a sequência dela deve ser interrompida. Já a dezena 04 se mostra bem ausente se olharmos os concursos acima, o que nos passa uma ideia que não seja uma boa dezena para apostarmos. Agora vamos analisar a segunda linha de nosso jogo, da dezena 06, a dezena 10. Vamos acreditar nas dezenas 07, 08 e 09. As dezenas 07 e 08 geralmente costumam sair mais de uma vez seguidas, então estamos confiando nelas. E a dezena 09 é a dezena mais forte da linha e não pode ficar de fora. As excluídas foram as dezenas 06 e 10. A dezena 06 já ficou várias vezes dois concursos sem sair. E a dezena 10, olhando os últimos 20 concursos, jamais emplacou 4 vezes, seguida sendo sorteada, então está fora de nossos jogos. Então agora partimos para a terceira linha. Da dezena 11, a dezena 15. Nessa linha vamos acreditar nas dezenas 13, 14 e 15. As dezenas 13 e 14 devem estar repetindo o padrão, saindo juntas novamente, e a dezena 15 é a dezena mais forte da linha, está com um atraso de 3 concursos, ela jamais ficou tanto tempo de fora nesses últimos 20 concursos, então deve estar retornando. E as dezenas 11 e 12, deixamos de fora, pois estão com o padrão de sempre ficarem de fora juntas, então vamos ver o que acontece. Agora, vamos para a quarta linha, da dezena 16, a dezena 20. Nessa linha estamos acreditando nas dezenas 16, 18 e 19. Vamos apostar na frequência da dezena 16 que já vem de uma grande sequência. Vamos apostar ainda na dezena 18, que já era para ter sido sorteada no último concurso, e deve aparecer no 1976. E ainda acreditamos na dezena 19, que já está fora por dois concursos e pode estar retornando. Enfim, na última linha, da dezena 21, a dezena 25. Vamos apostar nas dezenas 23, 24 e 25. Deixando a dezena 21 e 22 de fora. Estamos apostando na alta frequência das dezenas 23 e 25. E também no retorno da dezena 24 que pode estar aparecendo nesse concurso.